Olá, meu amigo e minha amiga do Curtindo Mais, e aí, como é que anda o seu cérebro? Será que você exercita ele de uma forma correta e uma forma interessante para que ele fique sempre jovem? Pois é, a atividade física é importantíssimo para aumentar o hipocampo, responsável pela memória, pelo aprendizado. Você já experimentou, por exemplo, ler um livro e pegar aquelas frases de um parágrafo e montar uma outra frase em cima com as mesmas palavras? E montar quebra-cabeça sendo desafiado com o um cronômetro para saber quanto tempo você levou para vencer o desafio. Sabia que isso é muito importante para o cérebro? E mexer os pés quando acorda, será é que isso ajuda? Alimentação? Olha, ajuda sim. Isso e é muito mais. Por exemplo, você é destro, como é que você então escovaria os seus dentes com a mão esquerda? E se você é canhoto, indo com a mão direita? Sabia que isso é importante, o cérebro começa a pensar em coisas diferentes, de comportamento e um monte de coisa a mais. Agora, sabia que você se vestir às cegas, Fechou os olhos, vai lá, pega a roupa que você imagina que tá legal e tal e coloca? É muito importante isso. Você trabalha os outros sentidos. Isso e muito mais você encontra lá no curtindo mais.com.br. Se fosse você, eu correria para lá compartilhava com que você gosta e com aquele que você quer que tenha o cérebro cada vez mais jovem e você trabalhando a parte física, emocional e também espiritual. Beleza? Corre lá, vamos juntos alcançar a longevidade. Continue comigo, sem você o canal não existe.